É... 29 mil, melhor. IEPEC, treinamentos. Depois dá uma olhada. Ó, Manuela Fischer Vet Nutri. Então, ela é específica para isso. Masterclass, Nutrição, Clínica Cães e Gatos. Então, isso é mais. Você tá Se você gostando. é um profissional que deseja imigrar legalmente para os Estados Unidos, eita, hoje tá.